Esse mês tem Black November aqui na Worldview, então corre para o site para conferir essa promoção incrível. Sony 6500, a câmera mirrorless ideal para você que está querendo começar a sua carreira como videomaker ou fazer um upgrade de qualidade no seu setup. Ela faz 4K, filme em S-Log, tem uma resolução máxima de 24.2 megapixels e pesa apenas 453 gramas. No Black November da Worldview você leva essa câmera e ganha de brinde um carregador externo e uma bateria extra, então não perca, corre para o site e garanta logo a sua. O em parceria com a Sony, criou esse espaço exclusivo com todos os produtos, inclusive o que existe de lançamento no mercado, você já vai encontrar aqui na loja e no site. E tem Black November, olha só, me conta, Joana. A Alpha 6500, a câmera queridinha dos videomakers. Você comprando a câmera, você ganha bateria extra e carregador. E ainda, hein? Se comprar pelo site, esse mês de novembro eles despacham para todo o Brasil sem frete. Ou aqui na loja, na Avenida Ipiranga, 1107 992318619, arroba loja nas redes sociais.